Então, agora, oficialmente, bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês. É, Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Jacques, eu faço parte do Mitansus, que é o, o grupo que está que organizando o Mitec, até pouco tempo atrás, antes de, de ocorrer o lockdown, estávamos fazendo os encontros presenciais, só que agora, por conta né, de, de tudo isso que tá acontecendo, uh, estamos fazendo esses seminários online e é bom porque também a gente de outros lugares pode pode participar também. e Então, o assunto de hoje é carreira de desenvolvedor no exterior e, por conta disso, nós convidamos meu grande amigo André, que atualmente está morando na Holanda. E, eu gostaria que tu te apresentasse aí rapidinho, falasse um pouco de ti, o que que tu gosta de fazer, o que que tu gosta de comer. <risos> bom, é, bom dia ou boa tarde, né, dependendo de vocês. É agora, verdade, aí mas... é, pra <risos> ti é umas três da tarde agora. Né? É, três da tarde agora. É, bom, eu, meu nome é André, é, eu, hoje eu trabalho aqui na, na Holanda, sou Senior iOS Developer na VanMoof, é, uma, é basicamente uma empresa que fabrica bicicletas. E é meio estranho, mas as bicicletas se conectam com o celular. <risos> Eu comecei minha carreira Bento Gonçalves com o Jax. Trabalhamos juntos em 2006, para ver como velho a gente está, né? <risos> E a partir de 2008 eu, eu meio que comecei a migração, né? Eu e Beto Gonçalves fui para Brasília, Brasília para Joinville. É, passei um, sete anos em Joinville, quase. É, sete anos. E aí, daí eu me mudei para o Holanda. É, eu comecei com desenvolvimento web e em 2010 eu migrei para o iOS. E desde então eu fiquei nessa. Carreira aí vendido para Apple, mas uh, é, é o que eu curto fazer hoje em dia. Tá, tá perdoado. E eu gosto de comer o pastel do, do De Villa que não tem mais, né? <risos> pois é, o, o, o De Villa agora é, nem, ele nem tá mais lá no bar dele. É, é quem se alguém aí por acaso já já tomou um café ou comeu um pastel ali na, na lancheria Dois Coqueiros, é, comenta ali, hashtag <risos> já comi Dois Coqueiros. <risos> Mas então vamos lá. Vocês me desculpem, eu, não é coronavírus, tá? Eu só tô com a garganta meio baliada. Uh, vamos começar então a nossa conversa. Uhum. É, Queria começar primeiro sabendo para ti como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar fora. Né? Sim. eu Quando eu mudei para Joinville, foi ali que eu comecei a, a, a trabalhar com startups. E foi ali que eu mudei para o desenvolvimento iOS. Né? E quando eu estava lá, eu abri minha própria empresa. E após, acho que foi três anos que eu tinha uma empresa, um dos meus é, funcionários, ele foi... Eu veio para a Holanda trabalhar, eu veio trabalhar aqui no Booking.com, e cara, tipo, sempre tinha essa ideia, assim, né, um dia eu vou sair, um dia eu vou sair, mas nunca realizava, né, nunca ia atrás, então, tipo, quando eu vi isso acontecer tão próximo de mim, eu pensei, ué, eu acho que eu, que eu consigo, eu vou tentar, então eu saí da minha empresa, comecei a trabalhar é, logo de... de e de início eu não, não, não foi tão fácil, eu não consegui logo de cara uma empresa que me me, me bancasse, né, é, trazer eu para cá, então eu comecei a trabalhar remoto para uma empresa da Irlanda, trabalhando com airlines, e foi, foram sete meses com essa empresa, eu, quando eu terminei o projeto que eu estava trabalhando, aí eu comecei a de novo, procurar emprego aqui fora, aqui, principalmente na Holanda e na Irlanda, que eram dois mercados que eu conhecia já. E, no final, acabei recebendo duas propostas, uma de Dublin e uma aqui em Haia, na Holanda. E, para mim, na época, a Holanda era muito mais atrativa, assim, era um, um país que eu que eu achava que tinha muito mais potencial para eu vir para cá e gostar do que Dublin. Né? Então, eu e aí... Acabei... Tu acabou optando mais pela identificação com o país do que propriamente pelo emprego, ou também o emprego pesou nisso? Ah, o país teve uma, uma maior peso nessa escolha, porque olha, o trabalho da Irlanda era uma empresa maior, e o cargo em si, assim a responsabilidade que eu ia ter lá ia ser muito maior, sabe? Uhum. Mas provavelmente é uma empresa que deve estar sofrendo agora com a questão do coronavírus, né? Porque era basicamente uma plataforma para aluguel de carros, né? Hum. É complicado. É, Exato. É. Bom, então isso foi em que ano que se mudou? Isso foi em 2015. 2015, né? Então lá em 2015, é, para ti o que foi necessário naquela época? Como é que foi a questão assim de Pedido de visto, mudanças, como é que foi esse processo? É, o, o processo na Holanda, ele é bem, é, como que eu vou dizer, assim, outra outra comparação que eu faço entre a Irlanda e a Holanda, é o bom, claro, é o processo na Holanda comparado com a Irlanda. Na Irlanda, assim, o processo era muito é, como é que eu vou dizer, dúbio, porque tu acabava indo o país sendo visto e tu tirava lá, a parte, uma parte tu fazia antes de ir outra parte, quando chegava lá. O da Holanda, não, você já tem que ter um, um contrato de trabalho, com a, a empresa vai fazer o, o patrocínio do teu visto, basicamente, então, a empresa que pede o visto para você, e aí tu tem que ir para São Paulo, para é, fazer a biometria, eles tiram tira foto, a foto tu tem que levar, mas... É, digital, todas essas coisas tu tem que fazer lá e aí duas semanas depois que tu faz isso eles te mandam o passaporte em casa com um, um, um selo que é para você poder entrar no país com, com esse visto digamos, né? Porque você poderia entrar como turista. Basicamente é. tu vai é, antes, na Holanda no caso, o processo antes de tu sair daqui a empresa já já viabilizou já... o sistema do, do teu, teu visto. Ah, basicamente, tu chega aqui, tu não tem o, o visto final, mas você tem um visto provisório, que é para você poder chegar e começar a trabalhar até que o cartão de residência esteja pronto. E Porque tu, tu tem que chegar no país e se registrar na prefeitura, tu tem que fazer todo aquele processo de quando tu chega no país é, para notificar a tua presença no país para eles poderem emitir a tua documentação, né? E esse processo do momento que a empresa é, manda o a, a proposta de trabalho até que você está habilitado, digamos, a viajar leva mais ou menos de seis a oito semanas em média. Isso é um período que, digamos assim, o, o a imigração aqui não está sobrecarregada, né? porque teve épocas depois, de 2015, que a imigração na Holanda tava, o, o serviço de imigração estava sobrecarregado com, com refugiados, então esses processos, processos acabavam demorando um pouco mais. Então, isso flutuou um pouco. Uhum. Mas, então, um dos pré-requisitos é a empresa te querendo bastante. Isso, a empresa tem que... Mesmo que você pague pelo visto, é a empresa que tem que fazer o pedido uhum. de visto para você. Ah, tá. Então, também tem o caso da empresa não, não pagar nada. Não pagar, exato. Foi o meu caso, na, naquela época. Uhum. Então, aí você vai com esse visto e aí fica durante aquele período trabalhando, mas ainda não tem aquela garantia de que realmente vai ficar no país... Não, uma vez que tu recebeu o provisório e tu chegou no país e se cadastrou, você vai receber o, o cartão de residência para o tempo de duração do teu contrato, basicamente, né? Uhum. Então, é, não, tem, não é nada que seja inseguro, digamos assim, vir e não, não receber a residência, é que é um processo em duas etapas, né? Tá, então, resumindo aí para quem quer ir trabalhar fora. Primeiro passo, então, seria encontrar, sei lá, fazer uma lista de, de empresas em que você gostaria de trabalhar, é isso? É. Empresas é... que estão dispostas a esperar esse tempo, né? É, que você vai levar para estar tá habilitado a trabalhar, né? Algumas empresas é, menores, elas podem fazer assim, informalmente, você começar a trabalhar remoto para elas, uhum. enquanto elas vão resolvendo a questão do visto. Ah, sim. Isso já aconteceu com um amigo meu que trabalha na Alemanha, por exemplo. E tem, e tem por exemplo, um, uma forma de... Como é que eu vou dizer? Assim, tu, tu encontrar um lugar onde tem várias propostas de emprego, existe algum banco, alguma coisa assim? Uh, geralmente, uh, esse mercado de contratação, ele está bastante na mão de recrutadores, né? Então, assim, tem empresas que são muito grandes, então, eles têm um setor de recrutamento dentro da empresa. Uh, empresas médias, uh, que mais ou menos onde eu estou agora, a gente tem um recrutador, antes a gente não tinha. Então, essas empresas, elas variam entre contratar Agência de recrutamento ou não. E tem, assim, o LinkedIn também, que é um, é um mar de, de vaga de emprego, né? Só que ali, assim, tu tá no aberto, então tu tem que correr atrás, né? Uhum. Às vezes as empresas indicam na, nas vagas que eles é, trabalham com sponsorship ou não. E também tem empresas que não tão cadastradas junto à imigração e elas não podem dar o, o sponsorship para você, né? Elas não ah, podem patrocinar o previsto. Hum. Ó, então fica aí uma dica, quem está pensando em trabalhar fora, é importante ter um LinkedIn, que pode ajudar aí a encontrar um, um, um job lá fora. É, nós temos aqui pergunta da audiência, a pergunta do Fernando, lá de Bento Gonçalves. Ah, uhum. Ele pergunta o seguinte... Tem alguma proteção de mercado local que dificulta conseguirem te contratar? Por exemplo, a empresa tem que comprovar que não encontra alguém com as mesmas características no país? Ah, não, não para essa área. É, existe um, uma designação de high-skilled migrant para setores de engenharia, né, tanto engenharia naval, computação, computação. É, que são, é, digamos assim, áreas chaves para o desenvolvimento do país, que eles não só eles não têm proteção de mercado local, como eles dão incentivo fiscal para você, nos primeiros cinco anos, 30% da tua renda é isenta de impostos. Hum. Então, Ou, eu, eu acho eu, que o Canadá está fazendo isso também. Não sei, pode ser eu não, não, não, não, não recordo, mas... É, eu tenho visto é, bastante brasileiro indo para Canadá trabalhar com programação. Então, ao contrário, eles têm, na verdade, um incentivo à contratação de pessoas de fora, e, basicamente, assim, voltando à questão de uh, burocracia, né, processo, alguns países, eles exigem, por exemplo, que você tenha uma graduação em computação, né, comprovar isso, por exemplo, a Alemanha, né, mas na Holanda, não. Para eles, o fato da empresa é, quer, querer te contratar e estar tá, é, oferecendo um valor que tem um valor mínimo para isso, né, de salário, é, eles acham prova bastante que você é competente e você é um desenvolvedor habilidoso, digamos assim, alguém experiente. É, eu lembro uma vez que eu fui, acho que... Eu era guri ainda, eu apliquei para trabalhar no, numa empresa em Londres e uma das primeiras coisas que foi bem rápido assim, coisa de três, quatro dias eles já me responderam dizendo que não ia rolar porque eu não, não tinha graduação ainda. Uhum. Então não tinha nem por onde começar. A ah, Inglaterra, que eu sabe eu quase, quase, quase fui parar na Inglaterra, no Badu. Não, não faça isso. <risos> Quase, isso é, foi lá em 2015. E lá, além disso, é, tem tem como você é, comprovar experiência, experiência, né? não tendo a graduação, no no meu caso, eu não terminei a graduação, então, a tem, por exemplo, 10 anos de experiência na área, é, isso já vale, digamos assim, como comprovação, mas além disso, lá você tem que fazer um um teste de inglês, e você tem que alcançar um nível lá, não lembro se é B2, alguma coisa assim, uhum. em inglês para conseguir esse visto de trabalho. Né? Sim, é, eu, posso, eu posso dizer da minha experiência, né, do, do, do tempo que eu morei na França, e também da época que eu estava fazendo a, a prova para poder receber a bolsa, Uh, eu lembro que tinha gente fazendo comigo para fazer a imigração para o Canadá, no Quebec, que é aquela região uhum. lá que, que fala francês. E lá também precisava ter a proficiência B2 para poder solicitar o visto. Então eu tinha que apresentar uma, um, um conhecimento da língua. né? Isso. Legal. Tem uh, mais uma perguntinha aqui da audiência. O uh, Fernando perguntou se o GitHub é um bom canal para encontrar emprego, para mostrar portfólio, enfim? É, cara, tipo, para procurar emprego, ele é meio limitado, é, no sentido que eu acho que provavelmente ele é mais utilizado no, nos Estados Unidos. É, e a questão de ter o portfólio lá, eu acho que, assim, não é demérito ter, com mérito, tipo, muitas empresas aqui, é, em geral, no processo de contratação, ninguém tem muita paciência para ficar navegando no GitHub. Então, assim, é legal, é, se tem um projeto, uma contribuição boa, é legal, isso é bom também apontar no currículo ou na cover letter, que você faz parte do projeto tal, tal e tal, ou você iniciou tal projeto, que aí você meio que está guiando a pessoa que está analisando a tua aplicação dentro do teu GitHub, mas às vezes a pessoa simplesmente manda o link do GitHub e aí tu vê lá, tem tipo 10 repositórios. Aí, tipo, não vai ficar navegando eles, a hum. não ser que seja algo que chame muito a atenção, né? Uhum. Beleza. Mais uma perguntinha aqui da audiência, o Tiago pergunta você acha na sua vivência, de uma forma geral, que existem mais profissionais bem capacitados Uh, aí fora, no caso a pergunta dele é específica sobre grupos de desenvolvimento de games artistas, 3D, 2D, programador tu, tu tem algum conhecimento? Olha, eu, eu não estava muito familiarizado no Brasil eu conheci pouquíssimas pessoas que trabalhavam com games no Brasil mas, por exemplo, aqui na Holanda tem, eu, eu já conheci vários estúdios de games aqui menores ou maiores, né, por exemplo ao lado do escritório do Booking tem uma Gorilla Games eu acho que é uma coisa assim, não? é um estúdio maiorzinho aí tem estúdios que são menores, que desenvolvem é, às vezes jogos para, que no passado desenvolviam jogos para redes sociais, hoje desenvolvem esses jogos, é, digamos assim B, da App Store do, do Android então assim aqui hum. é, a comunidade de desenvolvimento de games na minha percepção é maior uhum. e por acaso tu chegou a ver assim casos de, de, de estrangeiros indo para ir para trabalhar especificamente com games? Hum, não. Não necessariamente Mas, o brasileiro. assim tem, eu conheci já Durante meetups e, e conferências aqui em Amsterdã, eu conheci tipo espanhóis, portugueses, italianos, que trabalhavam na área de games ou muito é, na, na órbita né, de games. Uhum. E, eu tinha, tem um amigo meu do Brasil, ele veio para cá, ele... Ele estava tentando antes, ele veio me visitar aqui uns três, quatro anos atrás e ele acabou fazendo entrevista e quase foi contratado por uma desenvolvedora de games. Uhum. Mas ele acabou que a empresa, tipo, sumiu, <risos> desapareceu e nunca mais eu, deu feedback para ele. Mas ele estava... Acontece tava, tipo, aqui no gente, Brasil também. Ah, então, é, eu acho que é, é, talvez a diferença entre a indústria de games é que acaba sendo uma coisa mais, é, como é que eu vou dizer assim, às vezes é um pouco menor, assim, nos estúdios, né? Então, talvez eles não consigam patrocinar o teu visto, né? Tem que uhum. navegar nesse mercado para ver é, como é que é. Né? Beleza. Então, continuando aqui no nosso tutorial de como ir trabalhar na gringa, é, fez lá, encontrou a empresa, empresa... Fez lá o processo para o teu visto, você pegou o visto e agora está preparando para juntar as tralhas e, e atravessar o oceano. É, uhum. O que, que acontece tu, nessa época? Tu, tu gasta muito dinheiro, tu, tu vende coisa, o que, que, que acontece na tua vida? É, é. <risos> Bom, é, eu vou falar assim, pelo que aconteceu comigo e vários amigos meus, é, para mim foi assim: a empresa ela não se responsabilizou em pagar nada. Né? E, e a outra empresa que estava lá na Irlanda, lá eles até iam me pagar uma boa parte da, da realocação, mas acabei escolhendo aqui porque tem muito mais aqui. Então, só o visto para uma pessoa é, era, era mais ou menos uns 800 euros. E para minha esposa, o visto adicional era. era algo tipo 350 ou 400 euros, mas assim muitas empresas pagam isso, não é anormal. Ou tem empresa que paga só para você, mas não paga para a esposa, né? Então isso é uma coisa de vai na negocia... entra na negociação, né? Uhum. É, a passagem também, algumas empresas como Booking.com, é, Backbase, outras empresas que são maiores aqui, eles pagam passagem para você. E a passagem vai variar, de 800 a 1.000, 1.200 euros, dependendo da urgência que tu tem para viajar, né? Às vezes tu vai acabar pagando um pouco mais caro. E também com o euro, preço que está agora, né? Complicado. É, não, agora não é o momento melhor, é. digamos. E aí, digamos assim, beleza, tu já pagou o visto, a empresa pagou o visto, uh, saca a passagem marcada, Aí, quando tu chega aqui, tu tem que ter um lugar para morar. Então, tu entra num outro é, problema, que é, algumas empresas, eles têm um apartamento, onde eles botam as pessoas que recém chegaram no país, no primeiro mês, primeiras semanas, para as pessoas procurarem apartamento, é, algum lugar para morar. Eu não, não a empresa que eu, que eu vi também não oferecia isso, então, também pegando um Airbnb, por duas semanas, tá. e combinei já com a cara do Airbnb, porque ele tinha um outro apartamento que ele alugava, então eu combinei de alugar com ele por um tempo. Só que aí tu chega, tu tem que pagar depósito nesse aluguel. Uhum. Então, um depósito geralmente é um ou dois aluguéis, dependendo da cidade ou do, do, da pessoa que está alugando para você. Né? Uhum. Então, por exemplo, Amsterdã é uma cidade que é meio padrão para você pagar dois aluguéis de depósito. Então, tudo isso você tu tem que levar em consideração. E fora isso, é, os custos que tu vai ter vai ser comida, transporte, até você receber o primeiro salário, né? Hum, então, tem que ter uma poupancinha. Tem que ter uma grana legal. E aí, eu, já, eu... já junto aí com, a, com a pergunta do Camilo, que é qual a diferença no custo de vida para o Brasil... Uh, para que se possa ter uma noção de um salário justo para poder uhum. se mudar para a Holanda. É, eu acho que, assim, em geral, o, o salário médio da, da área de programação, é, você pagar todos os custos que você tem de aluguel, alimentação, transporte, no final vai sobrar uma grana legal. Vai sobrar mais do que sobra, que sobrava, pelo menos para mim, quando eu estava no Brasil. É... O salário, para você vir para cá, o mínimo que eles podem te pagar, eu não me lembro mais quanto é, mas eu tenho um amigo meu que veio há um ano e meio para cá, com esse salário que está no limite, conseguiu visto, e assim, ele está se virando legal, ele está guardando grana e tudo. Então, tu lembra mais ou menos quanto era o teu salário na época que tu chegou na Holanda? Acho que era... É que aqui eles calculam por ano o salário, né? Ah, sim. Então, era algo do tipo 52 mil euros por ano, uma coisa assim. E que com já esse é, valor, tu conseguia viver bem. Tranquilo, em dois. Hum. E assim, esse amigo meu, ele chegou com 42, 43, acho que é, que esse é, é, o, é o mínimo que tem para você conseguir o visto, né? Basicamente, o visto de high skill ah, sim. Beleza. Tá, então aí foi feito, foi feita a mudança, você chegou, já tá trabalhando. E e aí vem a parte de viver no país, como é que é a experiência de morar num país que tem um idioma tão diferente, né? E tu, tu tinha alguma noção de neerlandês antes de sair? Foi só com inglês, como é que funciona? Cara, fui com um inglês assim até meio boca, né? Mas assim, essa é a parte boa de se mudar para um país que o inglês não é nativo, né? Porque eles também são terríveis no idioma, apesar de ser um um dos países com maior nível de proficiência em inglês, que você pode ir para qualquer lugar, é, qualquer quebrada, eles vão falar inglês contigo, mesmo que seja um inglês bem mais ou menos. É tranquilo. Eu, eu, cara, vou ser bem sério, não tinha nenhuma noção do que era o, o idioma holandês, né? O neer holandês. É, eu conheci algumas palavras em alemão e eu sabia que o holandês falava muito parecido com o alemão. O, as palavras, principalmente contar né? os números, né? coisas assim. Então, tipo... Eu, não, eu, eu vim com certeza que eles falavam inglês, aí eu fiquei tranquilo, eu pensei, ah, não vou me desgastar <risos> com o mesmo, porque é uma língua muito difícil. É, o, e aí isso varia muito né, de, de um país para o outro, né? tem países que simplesmente o inglês não vai te ajudar em nada. Né? Exato, por exemplo, na Itália não vai te ajudar em nada, eu fui para a Itália e assim, ficava ah", tentando conversar em inglês, ninguém conseguia. Na o Espanha, dialeto italiano eles não entendem? Pouca coisa. Hum. Mas tu se vira, cara. Tu, assim, é mais fácil o italiano te entender quando fala português do que quando fala inglês, se ele não fala nada de inglês, né? Então, uh, por isso que eu tô na Itália, assim, é bom tu ter alguém que sabe falar italiano hum. <risos> te acompanhando lá. Sim, é. é. Eu, na, na época que eu morei na França, eu percebi que inglês lá não serve para nada também e, e aí ele não é nem questão assim de, de, de que eles não gostam, né? eles não sabem mesmo. Não não é exato. Né? Eu tive essa... Uh, não, não em Paris, em Paris é tranquilo, mas... É, em Paris Bordeaux, é como eu morava no interior. Uh, em Bordeaux foi terrível, assim, tipo, o pessoal simplesmente se recusava a falar comigo, porque... <risos> aí... Uh, na Espanha também, né, cara, tipo... Uh, mas a da Espanha é bom na Espanha que com um pouco de um pouco de em alto, tu, tu se vira tranquilo, né, cara? Então é. Então vai ficam algumas dicas, né, de países que, que vai ser mais tranquilo. É. Beleza. Uh, então uh, a questão do idioma, certo? Hoje tu tá tu, tu já domina o neerlandês ou não faz diferença hoje? cara eu assim em geral a questão profissional não faz muita diferença o idioma é, porque... é valorizado aí de alguma forma assim estou aprendendo holandês inicialmente eles vão achar engraçado né cara primeiro porque eles eles reconhecem que não tem muita vantagem você aprender holandês porque é, é o idioma que só é falado aqui e todo mundo fala inglês. E se tu falar um holandês meia boca, eles não vão conversar contigo holandeses vão mudar para inglês. Então, tipo, a única vantagem que eu acho é assim, na vida comunitária, no dia a dia, você ir no mercado, conversar com um vizinho, conversar com criança, por exemplo, que eles só começam a aprender inglês, eu acho que a partir dos sete ou oito anos de idade. É... E também, eu acredito que a saber holandês te dá mais oportunidades para subir dentro de uma empresa, né? você sair de deck para gerência, para esse tipo de uh, cargo que requer que mais comunicação, porque as empresas aqui todas são fundadas por holandeses, e todas as cabeças dentro da empresa ali, cara que mano, são holandeses ou estão é, bem inseridos no, na cultura, né? Então, para ser uma posição de liderança, né, até, até tem uma pergunta do Camilo aqui, né? Para ter uma posição de liderança, precisa saber holandês. Assim, eu acho que te ajuda. É aquele empurrãozinho, às vezes, que. que pode ser que eles é, priorizem alguém menos qualificado por ser local ou por falar holandês. Uhum. E avançando, então, uma, uma pergunta aqui mais, pessoal. Por que que tu escolheu a Europa? Cara, eu, assim, eu não conheço, por exemplo, Estados Unidos. Nunca fui para lá e por muito tempo, no começo da minha carreira, eu achava que, assim, ia ser o supra-sumo ir para lá. Né? Mas, com o tempo, fui é, me aproximando mais também da comunidade aqui na Europa e, e cara e a diferença que é por exemplo na vida das pessoas aqui e a qualidade de vida em geral a segurança a cultura profissional aqui é diferente é, por exemplo aqui você não é definido pela profissão então uhum. é, eu acho que isso tem um pouco a ver com não haver um abismo entre a, as pessoas aqui em geral então o acesso é meio que democratizado quase tudo então é uma coisa que eu tive aqui apenas é, por exemplo você ter tempo para ter praticar um esporte é, ter um hobby coisas que não são nem de perto relacionadas à programação por exemplo eu passo meu final de semana longe do meu computador uhum. eu, eu trabalho às oito horas às vezes eu vou para casa, às vezes eu estudo alguma coisa, mas às vezes eu simplesmente vou fazer uma coisa totalmente offline. Então, é, querendo ou não, dá mais mais oportunidades, digamos assim, para você se desenvolver fora do da área profissional, né? uhum. porque você sim. não tá preocupado com dinheiro aqui em geral. Ah, sim. É, e, e no mercado de trabalho europeu, assim, tu percebe alguma diferença na, aqui no nosso sul-americano? É, eu acho que, assim, primeiro que é um mercado muito mais aquecido, né? Então, tem muito mais é, movimentação, tem muito mais dinheiro envolvido, mas também é, é, se negocia aqui muito mais abertamente do que no Brasil até, assim, no auge da minha experiência que eu tive no Brasil, não, às vezes, a maioria das vezes não, não havia muito, muito espaço para negociar salário, seja durante o, o teu, uh, quando você já está empregado, quando você está fazendo uh, a entrevista ali, e, e, assim, a quantidade de... Nos últimos dois anos, eu acho que eu trabalhei umas 4, 5 horas a mais, digamos, do que minhas 40 horas semanais. Ah, legal, e aqui a gente faz umas 4, 5 horas a mais por dia. Pois é, eu, eu passei, eu passei, não vou mentir, assim, teve a primeira primeiro ano que eu trabalhei na Vanmoof, que eu estava sozinho ali como iOS developer, e estava trabalhando em projetos novos da empresa, novas bicicletas, eu cheguei no burnout ele eu estava trabalhando 12, 13 horas por dia e tal, e eu saí, e assim, só que a diferença, quando eu saí, eu fui bem sincero para eles, todos os motivos que eu tava saindo. E fui bem aberto, falei tudo, tudo que eles estava errando, tudo. e eu fiquei um ano fora e eles me recontrataram. Um ano depois, cara, a empresa tinha mudado da água para o vinho. Uhum. Eles tinham pego todo o feedback que eu dei para eles, sobre o que eles estavam errando, e simplesmente corrigiram isso. Então, tipo, hoje eu tô lá, tô tranquilo, vai fazer um ano que eu voltei, e tipo, cara, às vezes eu até me sinto meio vacabundo, sabe? Uhum. Essa é até uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é uh, no que que tu trabalhou desde que tu foi para aí e, e, e como é que é essa, essa circulação, assim como é que tu passa para ir de... De um emprego para o outro, tu, tu fica ameaçado em algum momento? Eu trabalhei, ó, eu, eu cheguei aqui na Holanda e fui trabalhar com uma empresa que trabalha com a, a identificação digital, uma empresa bem focada em segurança. Então, a plataforma que a gente desenvolvia lá e aplicativos são usados por empresas e pessoas físicas para eles acessarem é, serviços do governo assinar contrato várias coisas assim é como se fosse um SNPJ ou ECPF uhum. então tipo, de cara para mim assim foi focado pesado em segurança criptografia coisas que eu nunca tinha visto na vida ali eu tava já mergulhado nisso aí compilando Open e da linha em diante. Aí, numa altura ali, quando eu estava fazendo um ano lá, eu decidi mudar para mais próximo de Amsterdã, principalmente por mais oportunidades para minha esposa no, no trabalho dela. Então, eu vim trabalhar numa empresa aqui em Amsterdã chamada Backpay e eles fazem uma plataforma de é, bancário. Só que, cara, tipo, não era tão tudo que eles vendiam, digamos assim, eu acabei saindo. E eu fui trabalhar na Vamos que é, é bicicleta elétrica, bicicleta smart, né, conectadas e ali eu trabalhei um ano, saí dali, fui trabalhar numa startup é, na área de moda, que é, mas era área de é, B2B, ali de moda, né, só é, transação e tal, entre marcas e lojas, essa startup foi, fechou, falhou, e eu acabei voltando para a entre Entre um emprego e outro, você não chega a ficar é, vulnerável, porque você está fazendo simplesmente a troca de patrocinador, digamos, no teu visto. O único problema, é que por exemplo, que aconteceu comigo no ano passado, é, a empresa que eu trabalhava fechou, e ela fechou três meses, acho que foi três, dois meses e meio antes do meu visto vencer. Então, tipo, eu tinha é, um período de dois meses, mais ou menos, para conseguir um emprego, é, renovar o meu visto, é, e é, pode parecer bastante, mas dependendo da época do ano, isso é pouco tempo. Porque nas férias de verão, que foi o que aconteceu isso, as empresas têm pouca movimentação aqui na Holanda. E no final, eu tinha ali ah, bons prospectos, eu estava indo para a última entrevista no Uber, aqui da Holanda, no escritório deles, no booking.com, e uma outra empresa, lá agora esqueci o nome e, Só que, cara, no final, tipo, quando o, o diretor de pesquisa e desenvolvimento lá da VAMUF Me ligou, e aí me chamou para conversar lá E me mostrou tudo o que tinha mudado na minha empresa Qual que era o próximo projeto e, Tipo, eu não pensei duas vezes Falei, cara, eu vou voltar uhum. Beleza e tem uma pergunta aqui do Douglas. Falando em toda a Europa, tem algum país ou região em que existe mais mercado na área ou na própria Holanda já é um grande mercado? É, eu acho que provavelmente o maior mercado dentro da União Europeia hoje é Berlim. Só que a Alemanha é um pouco mais diferente, assim... Por exemplo, na Alemanha, tu pode chegar lá com inglês tranquilo, mas, eventualmente, tu vai ter que aprender alemão, porque a vida no, no entorno do, do, do, do mundo profissional vai exigir isso. No trabalho é tranquilo, eles nunca vão exigir que você aprenda alemão. mas Você vai pegar um ônibus e não saber falar alemão, eles vão ser grosso com você. Entendeu? Vai num, num, num médico para ser atendido e não falar alemão vai ser grosseiro, então ele vai falar assim, pô, tu mora aqui há tanto tempo e não aprendeu alemão ainda. É, a diferença é que aqui na, na Holanda eu chego no aeroporto, passo pela imigração, aí quando o policial da imigração vê que eu moro aqui há cinco anos, e ele fala holandês comigo, eu falo, ah, desculpa, não falo, ele, tipo, ele faz uma piada, ele dá risada, sabe? Ele fala assim, a próxima vez, quero falar holandês contigo. <risos> então, é, aqui eles, é, é um... É um um pouco mais leve em relação a isso, né? Uhum. Mas assim, uhum. tamanho de mercado, eu acredito que Berlim seja muito maior do que Mas a Mas você considera que a Holanda é um bom mercado. Eu acho que é um bom uhum. mercado. Uhum. E tem uma pergunta do Fernando aqui: como é que foi a tua adaptação no país? Tu foi junto com a esposa, né? Como é que foi a adaptação de vocês? Cara, eu pessoalmente não, não, não foi tão problemático, porque tu chegar aqui, tu tá indo para o trabalho, basicamente em uma semana, duas, tu já forma um grupo é, de amigos aí, porque nas empresas também tem outras pessoas de fora, né? Então, tu criou, por exemplo, quando eu cheguei aqui, meu primeiro é, núcleo, digamos assim, de amigos era eu, um belga, um italiano a gente fazia tudo junto ali, a gente saía para jantar, isso é para jogar Pokémon Go, ia hum. para outro lugar no Mas Mas, por exemplo, a esposa que veio e já não tinha um emprego logo de cara, a adaptação acaba se tornando mais difícil. Né? É, eu, eu falo por mim também, na época que eu tive na França, na época que eu cheguei, eu já falava francês, né? e eu estava todo dia na universidade, ele tava correndo para cima e para baixo com isso, com aquilo e minha esposa ficava em casa, né? Eu tinha um francês bem básico, sim. Uhum. Então ela tinha até um pouco de medo de sair de casa. Então a sim. adaptação, a adaptação geralmente de quem vai para trabalhar, eu acho que acontece mais rápido, porque tu, tu já entra e tu já tá na roda, né? Tu já tá, tá tem um monte de coisa para fazer e aí o o cônjuge, quem vai com filho também, costuma ter um pouco mais de dificuldade, porque fica meio que isolado, né? Sim. Então, a minha dica é que, de preferência, quem vai com mais alguém, que invista um pouco no, no, no estudo da, da língua estrangeira antes de sair, para não ficar tão dependente quando chega. Exato. E vamos ver aqui, vamos continuar, então. É... Tu acha que tu acha que a Holanda é um, é um país que valoriza a programação? Eu acho que sim, mas eu acho que eles valorizam a engenharia no geral. Então uhum. ele é um povo assim que gosta de construir coisas, digamos. Então eles tem uma valorização muito grande para essas áreas técnicas. E, então, por exemplo, tem muito capital disponível para empresas aqui. Eu, eu lembro, assim, até cinco anos atrás, quando eu estava no Brasil, era quase impossível você conseguir capital para qualquer é, finalidade que a tua empresa, a tua startup, o né, teu produto tinha. Aqui parece que é muito mais fácil você ter esse acesso Uhum. E, e a questão, uma pergunta que foi feita antes, a questão da desigualdade social, você acha que aí é um país que, que tem uma desigualdade social menor? É, bem menor. Existe, claro, não vou negar, é um, um erro, né? negar isso porque uh, cidades maiores, elas têm periferias, elas têm bairros que são, é, mais um, monoculturais, digamos. Então, você tem um bairro que só tem árabe, você tem um, um bairro que é mais asiático, e tu, tu entrar nesses bairros, você sente que parece que você está num país diferente, mas não chega a ser perigoso, por exemplo. Uhum. Não, não se sente intimidado. É simplesmente assim. eles... Existe um, um preconceito, assim, um, um, meio que um racismo velado no mercado. Uhum. Então, por exemplo, você conseguiu um emprego, e ter um sobrenome que não é holandês, não é holandês mas se for assim, emprego, sei lá, é, motorista de caminhão, caixa de mercado, esses empregos mais do dia a dia, assim, coisas comuns, se você não tem o, o sobrenome holandês, às vezes se torna mais difícil. Então, existe é, uma coisa meio sistemática, né, é, mas é bem menor do que o Brasil, por exemplo, ou Estados Unidos. Uhum. E uma perguntinha aqui do Fernando, agora falando sobre a comunidade. É, existe comunidade de programadores por aí, tem muito meetup, evento, tem, tem tem bastante, é, basicamente todas as, digamos assim, tecnologias, linguagens, elas têm sua própria comunidade aqui, algumas têm um, um agregamento, por exemplo, o Google, né, Google Development Group, que agrega várias tecnologias, e cada dessas tecnologias tem seu próprio grupo, né, então eu participava mais do, do grupo de desenvolvedores iOS aqui, que é o Coco Heads, e o Meetup é mensal, né. E a maioria, eu, sei a, eu sei que a, o PHP Amsterdã é forte, né? É bem forte, porque quem chegou aqui e botou a organização foi o Rafael Domas, né? Brasileiro. É brasileiro. É, conheço mais programador PHP do que gente aqui. <risos> é. ah, muito obrigado. É, é que assim... Um monte de gente que eu conhecia do Brasil, do, do PHP Brasil, PHP Santa Catarina, eles acabaram vindo para aqui, né? O Rafael Doms, o Cobute. Então, tinham vários desenvolvedores é, ali do Brasil, que eu já conhecia ali, eles acabaram, é, é, vieram aqui. Uhum. E, e hoje, tu, tu vê o pessoal indo para ir para trabalhar com tudo que é tecnologia ou tem, tem alguma assim que está chamando muita gente? Cara, é, a maioria das pessoas que eu conheço, que vieram para cá, eles trabalham com desenvolvimento web. Pessoas do Brasil, seja PHP, .NET, Java, é, Frontend, JavaScript. Então, na verdade, às vezes, é, é, se torna mais difícil você vir para cá como iOS developer, porque, apesar de ser valorizado, é um mercado menor, é um universo menor. Então, é, tem muito mais oportunidades para quem trabalha na área de web é, do que, às vezes, mobile nativo. Uhum. Essa é até uma, uma pergunta aqui do Camilo, né? A IOS é um mercado que os devs são bastante valorizados por diversas barreiras de entrada, custo, conhecimento, etc. E, naturalmente, tende a ter uma escassez de dev. Fora até que a IOS, o que seria bacana investir em conhecimento e o que o mercado da Holanda está buscando mais em questão de desenvolvedor? Cara, eu vejo assim, hoje em dia tem, tem coisas que... É, que elas... não importa a época vai ter sempre demanda, né? Então, desenvolvedor front-end vai ter sempre demanda, JavaScript, é, PHP continua com uma demanda, mesma demanda que tinha quando eu vim para cá. Não é, provavelmente, a linguagem mais usada aqui nas, nas grandes empresas, mas é bem consistente, assim. E, o que eu vejo crescendo ultimamente é o Go, o Python também, Cobol, vezes... não. Cobol não. Mas... aqui no Brasil estão chamando agora. Mas o Booking.com contrata pro developers. Olha aí. Vamos lá então para uma pergunta de efeito agora. Voltaria a trabalhar ou morar no Brasil? Por exemplo, tem alguma condição, cidade, cargo, salário, alguma coisa que te faria voltar para o Brasil? Olha, eu, eu gosto muito, minha mulher fica é, puta comigo quando eu falo, eu gosto muito de Joinville, né? Mas não sei se é porque a cidade que ela cresceu e, e foi criada ali, ela não, não voltaria para lá, seria a minha escolha. Eu acho que, assim, uh, as razões que me levaram, uma das razões, foi... Fez, uh, essa, toda essa situação no Brasil de estar tá se tornando uma sociedade muito, muito conservadora. E isso acaba é, só aumentando esse, essa desigualdade. Né? Então, assim, dinheiro nunca foi uma, uma questão para mim estar no Brasil, estar fora do Brasil, por causa de dinheiro. Porque aqui eu levo o nível, digamos assim, de consumo que eu que eu tinha no Brasil e por, por um bom tempo eu estava no Brasil, eu estava trabalhando remoto para empresa de fora, então também dinheiro ali não era um problema, né com o um câmbio que tava lá o euro e 4,50, eu acho que em 2015, era uma festa. Então, é mais uma questão, assim, de sociedade, corrupção, violência, do que uma cidade específica, ou um cargo, um salário. Uhum. Então, a resposta é que o problema não é estar no Brasil, e sim o próprio Brasil. <risos> a, a situação atual, digamos. E, e tu cogita, por exemplo, se tu cogitasse uma mudança, teria algum outro país que tu teria em mente? Eu tenho um, um sentimento muito forte pela Itália, é um país que eu já fui visitar umas três vezes e eu amo esse país, é muito, muito, muito muito bom. Pô, provavelmente porque me lembra muito o Brasil. É, e o povo, a comida, tudo. E é um país que eu estou fazendo, comecei, mas está tá bem enrolado o processo para fazer a dupla cidadania, né? Pela, pela minha família ali, mas eu acho que se... Quando sair, eu, eu vou pensar com, com, eu tenho um plano, assim, talvez me mudar para lá, continuar trabalhando, talvez remoto para a empresa que eu trabalho hoje, existe essa, essa possibilidade, porque lá o, o mercado não é tão forte como aqui, né? Uhum. E aí, no, mas daí no caso, se tu viesse a conseguir a cidadania, tu, tu também poderia escolher morar em qualquer lugar da, da União Europeia. Exato. Só, se eu fosse escolher, assim, é, bem rápido, né? Uma, uma resposta rápida seria Itália, por exemplo. Uhum. Beleza. É, então, a gente mais ou menos está se assim, encaminhando para o encerramento. Se o pessoal quiser fazer mais algumas perguntas ali no chat, nós temos ainda alguns minutinhos. E... E aí, aproveitar, enquanto ainda não tem nenhuma pergunta lá, queria saber como é que está a situação aí da tua vida em relação aos lockdowns, como é que está acontecendo aí na, na, na tua cidade aqui. ou no país? Sim, aqui no país eles é, deram o nome de Smart Lockdown, que é besteira, né? Basicamente, é, eles proibiram certas coisas, que, por exemplo, aglomerações, fecharam bares, é, restaurantes, cancelaram, proibiram eventos, né? então, por exemplo, até setembro, acho, não pode se reunir mais do que duas, três pessoas, é, é, se não uma multa de 300 ou 400 euros, se você não respeitar a distância de um metro e meio, em geral, essa é a multa, é, mas para empresas não houve nenhuma proibição, mas sim uma uma recomendação uhum. para que as pessoas é, trabalhem de casa o máximo possível e a maioria das empresas simplesmente adotou a recomendação, então eles não não foi necessário é, forçar isso, né? Pela lei, é, por multa, então Todo mundo que eu conheço está trabalhando de casa. Uhum. E agora que se começam planos para, talvez, começar a voltar a uma certa normalidade, mas respeitando essa distanciamento de um, um metro e meio. Sim. Que agora eles estão chamando de One and a Half Meter Society. Beleza. Tem mais uma, uma perguntinha aqui do Fernando. É... Brasileiro é mais bem visto na Europa por ser pau para toda obra? Cara, é, é meio... É, varia, varia sim, porque em muito, muitos lugares é, o preconceito ele é baseado em religião, não em, é, Da onde você vem, né? Então começa uhum. aí. Então, o brasileiro, em geral, é cristão, então já é, é ok para eles. Em relação ao trabalho, é, na área de tecnologia, os brasileiros têm uma boa, é, como é que eu vou dizer? Uma boa reputação. A maioria das pessoas que vêm para cá, elas, elas são ótimos programadores, são, são bons profissionais com ética. Então, eu nunca ouvi é, de ninguém sobre brasileiro nessa área de tecnologia. Que indicasse que alguém fez é, é, cagada ali, ou chovendo na mão, essas coisas. Hum. Mas também tem outro lado, né, porque tem muito brasileiro legal. Então, é, pedreiros, é, faxineiras, coisas assim, tem muita, muita coisa legal. Daí tipo, vai mudando um pouco o, a visão que eles têm sobre o brasileiro de acordo com o que essa pessoa faz. Né? E em outros países também tem muito preconceito com a mulher brasileira. Ah, sim. Eu, na época que eu estava na França, eu lembro que a construção civil era um lugar que é muito brasileiro, porque hum. a maioria das empresas francesas de construção civil são uh, são de portugueses. Sim. Então, passava na frente das obras sempre escutava português. Então, é, varia muito né, o mercado de um lugar para o outro. É. Então tá, aqui no, nos comentários tem um, uma galera agradecendo aí, Giovanni, Camilo, D'Artagnan, agradecendo pra, o teu tempo aí para falar Mas, um pouco não. da tua experiência. Queria saber se você quer deixar aí os teus arrobas ou... Hum, é o meu, arroba é no Twitter, é né? Speiorin. Eu vou é. deixar lá nos comentários Deve... do teu Twitter, então e eu não tinto muito eu sou o rei do retweet <risos> <risos> e do like é, mas aquilo que eu falei nos últimos anos é, eu aos poucos ó, eu fui deixando um pouco de lado assim a parte digital digamos fora do, do meu horário de trabalho então é, foi um ganho grande para mim foi aí foi para aí. trabalhar com tecnologia e foi a partir daí que começou a viver mais. Exato. <risos> tá eu certo, acho né? que esse foi um dos maiores ganhos, né? Uhum. E eu queria agradecer a ti, Rafa, porque, pelo convite, né? por estar organizando tudo isso. Acho que é muito legal ver isso acontecendo aí em Bento, né? Ter essa comunidade e, e compartilhar. Realmente, eu, eu fico muito agradecido também quando me convidaram para participar do Mitances, eu, eu fiquei feliz, né, de poder ajudar, de alguma forma, a divulgar, né, a tecnologia na, na nossa região, e uhum. também de, de proporcionar às pessoas opções, né, para que, de repente, alguém aí que tem um sonho, acha que é muito distante, dá para ver que é possível, né, né ver o cara é, ali que saiu de Bento e hoje está morando em um cidade. É, e tipo, pela minha própria experiência, é, eu trabalhei... Quando eu trabalhava contigo, nós tínhamos aquele, aquela equipe de desenvolvimento e todos os lugares que eu passei, qualquer um que estava ali com a gente se encaixava em qualquer time de desenvolvimento que eu trabalhei depois de ter saído ali de Bento. Então, tipo, às vezes, aí gente acaba tando, é, estando num mercado que te desvaloriza tanto, que tu meio que não acredita que tu é bom, né, tu duvida de você mesmo, mas é, é, o problema é o mercado mesmo, não é você. Uhum. É, o Brasil anda muito agressivo, né? é. Mas então tá, André, muito obrigado pela, pela tua participação, agradecemos uhum. também a todos que estiveram online, nossos espectadores que fizeram perguntas. É, depois a live vai ficar disponível no canal e também quem tá no nosso grupo, Mitec, lá do Facebook, a gente vai é, publicar mais algumas coisas lá, eu publico o link lá de novo. E aí, quem tiver mais algumas dúvidas, enfim, pode, pode comentar é. por lá, tá? Então, então, é isso, minha gente. Um bom final de semana para todo mundo. André, muito obrigado. Valeu, valeu, bom final de semana para ti. Pra valeu, mundo. gente. E qualquer coisa, manda lá uma pergunta no Twitter, aí, qualquer coisa, está aí. Isso aí. Valeu, então, gente. Até mais. Valeu, tchau.